Saudações, delícia. sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Canho Nobre E vamos para mais um videozinho de dica de Horizon Forbidden West aqui nesse canal delicioso Pois é, meus amigos, ainda temos alguns videozinhos aí planejados o Horizon poder soltar nos próximos dias E esse vídeo aqui, rapaz, é um tema bem interessante porque... Nós temos a lendária espada Excalibur aqui no jogo para poder ser encontrada, sim, rapaz, das lendas do Rei Arthur e tudo mais. Pois é, encontraram essa espada aí e eu vou mostrar exatamente o local para que vocês possam encontrá-la também. Então, já aproveita, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e vamos lá. Porque meu Eliod já tá impaciente. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, pessoal, onde vocês vão encontrar essa espada lendária aqui no mapa de Horizon Forbidden West, beleza? Vamos lá. Afastando um pouquinho mais aqui, ó, nós temos a primeira parte, que é o vão. Logo depois aqui nós temos a parte do mapa que a gente libera após a embaixada, tá? E aí, cara, antes de vocês irem para esse lado mais fundo aqui do mapa, vamos dizer, né? Vocês vão subir um pouquinho mais para cima aqui, ó. Assim que vocês se aventurarem no mundo aberto, nós temos aqui esse posto de bandidos, temos esse acampamento aqui que é o Pedra Oca. E vocês vão subir um pouco mais lá em cima, próximo dessa interrogação aqui, ó. Exatamente no local onde está esse marcadorzinho aqui, beleza? Vocês podem ver que minha área tá, tá, tá até com fog aqui, eu não cheguei a liberar isso daqui ainda também. Tá. Na verdade eu liberei, mas eu tinha feito um save antes Pra poder voltar e mostrar pra vocês Então vamos lá Deixa eu pegar meu heliodozinho aqui Ué não quis me pegar não, ficou, ficou sentido Vamos lá Como é bem próximo Vamos vislumbrando aqui a paisagem do Horizon Forbidden West Logo ali nas montanhas A gente já vai chegar ali Pra gente poder encontrar esse negócio Beleza Vamos então chegando no local Aqui, ó. Olha lá, ó A gente chegou nesse local Aqui, ó Essa meia floresta, vamos dizer Aí a gente tem essas escadinhas aqui e tem aquele pedregulho ali, ó, rapaz. E olha só o que que tá em cima do pedregulho. Tem até um diálogo do Eloy aqui agora, quer ver, ó? Uma espada. Numa pedra. Eu li uma história assim num ponto de acesso antigo. Acho que não consigo tirá-la daí. Pois é, meus amigos. O, o foda é que assim, como ela disse, né? Ela não consegue tirar daqui a gente não consegue interagir nem nada disso, ó. E se a gente for tentar ler a espada aqui com o nosso foco, a gente não consegue nada. Mas vejam só, mano. Deixa eu até colocar no modo foto aqui, pra poder chegar um pouquinho mais perto da espada. Olha só, é uma espada um tanto quanto diferente, né? Parece que tá bem gasta, na verdade, porque ela deve estar tá aqui há muito tempo, né? Desde os tempos antigos, como a Eloy disse, ela já leu isso aí ah, em algum arquivo que ela encontrou no meio tempo aí, pá, dos antigos e tal. Imaginem só, mano. Que deve vir uma DLC pro jogo, eu acredito. Né, com base até no final do jogo ali, como as, como as coisas ficaram. O Efesto, eles, eles se libertou, eles devem dar um jeito de pegá-lo novamente. Então, assim, eles podem sim criar uma DLC para que a gente faça essa missão do Efesto. Não sei. Ou, então, dá um direcionamento aí para o que vai ser o terceiro jogo que eu também acredito que vai ter. Então, rapaz, seria muito foda se na DLC eles dessem alguma forma para a gente poder tirar essa espada aqui. E utilizá-la até mesmo no lugar da lança da Eloy Porque a gente tem a lança pra poder bater na galera Imagina se a gente tira essa espada daqui, velho E a gente consegue utilizá-la contra os inimigos, sabe? A gente não vai ter todos os apetrechos, eu acredito A gente não teria, né? Na real É... que a gente tem com a lança pra poder utilizar E tudo o um negócio de conversão, essas coisas Mas eles poderiam incrementar um dano bem alto pra isso daqui E a gente poderia alternar com a lança também Saca? Então seria bastante interessante E é isso, meus amigos, ó esse vídeo ele foi bem curtinho porque eu só queria realmente trazer pra vocês a localização dessa espada aqui, entendeu? Ela não dá nenhuma conquista nem nada disso, mas eu achei que é uma curiosidade bem interessante que remete aí, cara, às lendas que a gente conhece do Rei Arthur e tudo mais. Essa espada é muito famosa aí e eu achei muito legal, cara, eles traziam essa referência pra dentro do jogo, sabe? Como uma história dos antigos e tal... Que ela até comenta ali. Então, rapaz, já fica aí a dica pra vocês encontrarem também, darem uma olhada. Quem sabe vocês vão pesquisam um pouco mais a respeito disso aqui. E até vão além, encontram alguma coisa que dá pra poder fazer com isso aqui. Não sei. Eu acredito que não dá pra poder fazer nada. Entendeu? Esse negócio só tá aqui mesmo como um easter egg pá das histórias dos antigos. Mas, nunca se sabe, né, mano? Quem sabe na DLC, como eu comentei. Então, deixa aqui embaixo o que vocês acharam desse achado aqui, desse easter egg que eles colocaram. Será que nós temos outros aí, cara, que ainda não foram encontrados no Horizon Forbidden West? Pois é. À medida que for acontecendo, à medida que a galera for encontrando e tal, e divulgando aí na internet pra gente, eu vou trazer videozinho aqui também pra poder mostrar pra vocês essas curiosidades. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham curtido aí. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. E fuemos, meus amigos.